que onde Mãe! Kika! Que foi, mamãe? Olha a onda! Ué, mas... De onde vem a onda? De trás de você, Kika! Hum, ninguém entende as minhas perguntas! Kika Ae ó Vamos até a superfície que eu explico essa onda Ufa, que ondão É Kika A maioria das ondas é formada pelos ventos A força do vento bate na água Que começa a balançar e fazer uma ondulação Aí o vento começa a empurrar Esta ondulação que vai ficando mais alta Mais comprida e mais rápida Pronto Está nascendo uma onda maneira Aí ó mas para isso acontecer, o vento tem que soprar por um certo tempo e numa distância grande, que a gente chama de pista. Pista? A gente chama de pista o caminho das ondas. Sabe por que as ondas de uma lagoa não conseguem ficar grandes como as ondas do mar? Por falta de espaço para formar a tal pista. Mas como a gente está no mar e o vento está de lascar, a Kika vai surfar! Então, você tem que ficar na área de arrebentação, morou? Arrebentação? Arrebentação é o um nome que a galera dá para o lugar onde as ondas se quebram. Em geral, a arrebentação fica perto da praia, onde a galera fica remando na prancha esperando uma onda maneira. E por que as ondas quebram? A onda vai crescendo, vai engordando e conforme ela se aproxima da praia, o mar vai ficando mais raso e a onda mais alta! Até que ela perde o equilíbrio e arrebenta! Eu também tô arrebentando, Peixe! Você está na crista da onda, Kika! Crista? Crista é o ponto mais alto da onda, Kika! E quando essa onda vai acabar, Peixe? Quando ela chegar bem perto da praia e chegar na areia, Kika! Valeu, Peixe! Até mais, Kika! Que onda é essa agora, hein, Kika? É, mar não tá para peixe, não, viu? A oh, mãezinha, eu estava na arrebentação e peguei uma tremenda onda que o vento formou, e depois empurrou, e depois se quebrou. E sua filhinha surfista entrou numa pista, ficou bem na crista e arrebentou, entendeu? Entendi, Kika. Mas de onde vem tanta malandragem, hein? Se eu contar, você não vai acreditar. Hum, um diazinho maneiro, e até o programa que vem... Com mais um de onde vem?